Então, FALA do Craft City! BEM-VINDO A MAIS UM VÍDEO DE OUTLAST PARTE 12 eu Acho que eu ainda não perdi a conta, acho, acho, mas eu acho que essa é a parte 12 Esse vídeo ficou bem grande, ok? Eu, na verdade eu acho porque eu ainda não editei, mas eu acho que ele ficou bem grande Pelo simples fato de ter sido uns 30 minutos de bruto E geralmente na edição ou eu encurto um pouquinho ou ele fica um pouquinho maior é alguma, é, Ou um ou outro mas geralmente eu encurto. Mas é, ele teve uns 30 minutos de bruto, então esse vídeo vai ser grande, ok. Mas, é. Nossa, eu fui perseguido tantas vezes nesse vídeo, que puta merda. Esse vídeo eu fiquei mais desesperado do que levei susto. Mas eu também levei um susto bem... <risos> então, é. Bom, vamos lá. Fiquem aí com o vídeo, com a gameplay. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau. Alcance o andar térreo da ala masculina. Hum, entendi. Tem que espirrar. Ai, meu Deus do céu! Mandei espiar o cabelo. Opa, e aí, irmão? Ai, tá vivo, ó. Oi, é. Sério, não faz sentido nenhum esse lugar tá vazio não tem nada Ai! Ai. Faz um sentido sim Nossa, eu não sei porque, eu acho que ela veio susto com esse barulho Não foi a porta fechando, mano O que foi isso? Parece um trovão, sei lá Onde é que vai aparecer? O jovem? não vai conseguir sair ali eu não vai conseguir Ó, oh, tem uma câmera aqui. Morim. Lado aqui, velho. Agora eu não sei pra onde que tem que ir. Ah tá, já sei. Já sei pra onde é que ir. Ah. Aqui não dá de abrir. Não vou deixar essa ali agora. Mano, se direito é sucesso, então eu vou pra esquerda, porque eu quero ir pro lado errado. Ok, talvez então, eu tenha que ir pra esquerda mesmo. Eu acho que eu tenho que ir ali, ó. É. Então deixa eu vir pra cá. Vala? Isso aqui não abre, né? Não. Isso aqui. Não. Também não. Então é. Eu só tem um lugar feio. Aqui, velho. Battery. Aqui tem alguém vivo. Ai, ah, essa música é chata. Essa música da agonia. Não, isso foi sincronia, mano. Aqui tem alguém vivo. Muito vivo, muito vivo. Ai! Ai! Só uma cabeça. É. Ai, cala a boca. Não, tem um cara ali, velho. Caraca, tá todo mundo vivo aqui. Véio. Meu Deus do céu. Esse aqui não é muito. Documentos. Ok. Relatório de custo do Projeto Rider. Não cai, câmera. Relatório de status de paciente. Por Rick Traeger. Ou Traeger, não sei. Uh, este paciente também, infelizmente, não conseguiu. Eu tentei o máximo, mas eu não sou só um médico. Não um milagreiro. Hã? Calma aí. Eu li errado. Eu li completamente errado. Eu tentei o máximo, mas eu sou só um médico. Não um milagreiro. Eu sou novo nessas coisas de doutor... Então, estou me adaptando aos detalhes. Ademais... Existe essa palavra? Tá bom. Ademais, alguém tinha que cortar os gastos deste des desastroso projeto Walrider. Estamos gastando dinheiro desenfreadamente desde que a coisa foi toda para o inferno com o tal do Billy. No entanto, eu consegui reduzir o pessoal em mais de 80 pessoas. Isso significa economia a curto prazo com salários e economia a longo prazo com custos de pensão e planos de saúde. E eu tenho, pensado, eu tenho pensado muito sobre biologia. Eu estava meio indeciso, mas agora eu posso afirmar com certeza de que uma pessoa não pode viver sem seus rins. Ah, Ai, puta merda, você é um gênio, hein? Você aprende algo novo todos os dias. Meu Deus do céu, mas se você não sabia isso é porque você é um doutor... E não sabe disso, então vai é ser retardado. Eu vou ter que fugir de alguma coisa. Eu vou ter que vir aqui, ó. Eu vou ter que fugir de alguma coisa. Ou talvez não. Mas essa música aí tá me indicando que eu tenho que fugir agora. Vai! Tô com guria Sobe Ah, velho Vai dar muito ruim Ah Cala a boca Puta merda! O ai, ai, cara tá aqui, velho. Ah, ah. Ah, mas eu não vou entrar ali. que era essa certa. Ai, não era essa certa. Ai, Ai, o... cara tá aqui, velho. Vai, abre a porta. Abre a porta. Fecha. Não vai dar tempo. Deu, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Caraca, fechou. passei ah, Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa, não Ai, Aí, estou aqui ah, velho! Ah, <laughs> essa porta não abre! Onde é que <tos> tá, eu tenho. Ah, tá! tá! Conda, <laughs> merda. Hey, you're that priest's guy, aren't you? he's <sighs> a witness or whatever, you must be exhausted. let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch. Have a little confab. Blah blah. What are you still wearing? It's than you look. A little car you wouldn't kill you? Okay, here we go, arms and legs, inside the car at all times. o Dr. Wernick? Achei que o Dr. Wernick tava morto. Puta, morda, I'm not talking, velho. Olha aí, you can see the gnomes. <gasps> Saída! You know, I love the mountain air up here at night. You, you want to head out take a stroll? <laughs> Go ahead, I'll wait here. <laughs> Go on, run free! <laughs> I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. I'm hiding. mm hiding. -mm -mm. É, o que é isso? É o capelado. Puta merda, a gente subiu pra caramba Ok, já visualizei a saída Bom, mas ali eu vou ter que subir ainda, né? não tenho nenhum uso, por qualquer Como ele disse, eu estava olhar Seja luz Não, não, não, não. Eu não sincronizei, não. Tira a mão da minha câmera.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 no offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit amazing. In the lookout people get scared. There's like to the turn a god as anything else. I mean, god died with the goldsmith spectrum. We're on a more concrete now. You have to rob Paul to pick Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form but what happens when all money's gone? Money becomes a matter of faith. Yeah. And that's isso que eu estou aqui. you estou você Eu estou aqui. Eu estou we cheat here? We made the consumer of the production. This thing is gonna sell itself. Vai, mano! Ugh! merda! Ah, mano! O vai vomitar, né? é essa opção. O jogo minimizou. Foi mal aí, o jogo minimizou sozinho, não foi eu, não. and sound Don't you voice? And he's works. So well. I'm He can't control it. And you can't control it. Nobody's, nobody, nobody! He'll fight you. He'll kill you. He's coming now! Trigger! Trigger! Ah! Oh, oh, oh, oh, oh. I see what's happening. Here. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ok, não é o Wernick, ele é o Traeger Depois eu leio a nota Dr. Rick Traeger Trager, esse louco onde tá com meus dedos Ele torturou e mutilou dezenas de pacientes eu assisti ele matar outros, sem poder fazer nada. Ele fala como um idiota de colarinho branco das escolas de administração. Provavelmente tem tacos de golfe na por no porta-malas de seu Audi. Eu apostaria o resto dos meus dedos, que ele foi um dos chefões de, da, da Murkoff, antes da coisa que tenha infectado esse lugar ter mudado ele. Eu quero sair desse lugar. Eu quero meus dedos de volta. Eu quero ver Tiger morto. Ok, esse já virou uma brincadeira pessoal. Minimizou o jogo de novo! Alcance, andar Nossa! Pare, meninas, é o jogo! ele ah, é. okay. conseguiu sair dele. Cadê? Ah tá. Alright. Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. O segredo é sempre ficar de olho no inimigo. Se você sabe onde ele tá. E ele não sabe onde você tá. Ah... Mas que caramba, como é que ele sabia que eu tava aqui, velho? É, bom, supostamente ele não sabia onde é que eu tava, mas ok, né? Se o jogo quer falar, ah, não, ele sabe, então tá. Oh! Ele não sabia onde é que eu tava, mano! Tem muito cara de beta isso aqui, viu? Isso, isso, isso, isso. Vai, vai, vai. <risos> Muito engraçado esse jogo. Filho da mãe, para de berrar, mano. É que eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. Melhor <risos> Ah, eu corri pra onde o cara tava mano. Ah não Tá, o que, que eu tenho que fazer, velho Eu acho que eu tenho que ir em algum lugar específico Agora, onde eu não sei Ele me achava a pistola. Ah, filho da mãe, como é que você sabe, velho? Puta merda. Não tem como te esconder desse cara. <risos> ficando escuro, mano. A impressão acender a luz. Ah, eu tenho que ir pra algum lugar específico, mano. Mas onde? Hey, Ah, não! Ele pulou! Eu não queria ter pulado! Você que eu acho que já sei onde Ah, trancado. Opa aí, é, é nóis! Ah, filho da mãe! Eu não tem como se te esconder desse cara, velho. Qualquer lugar que for me esconder, ele vai me achar. Então só precisa estar o Olé nele. Tá lá. Eu sou um close. É quem eu sou. What can we do? <risos> eu tava passando um modo de <risos> boa. Bari, mean... eu vou precisar. Eu acho que eu já sei onde é que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que vir aqui. ó. Vai é mesmo, sei lá. Ah, velho, As, as trigger, filho da mãe. Aqui não tem luz? Tem, eu não tô muito confiante. Nossa, mano, esse vídeo tá muito grande. Sim, porque pode ter better dentro do quadro, tá gente? Documento. Bora lá. Ah, sim, sim. É isso que eu queria. Documento. Ah, pedido de transferência. Nossa, mano. Esse vídeo vai ficar gigante, mano. Tá 26 minutos de bruto. David, de David Anapurna. Para resources.us at murcocorp.com. Tá, eu não sei eu assim. uh, Para resources .us /mercovcorp .lu. Assunto, pedido de transferência. Para quem possa interessar, essa é a terceira vez que estou pedi pedindo transferência após dois meses sem uma resposta. Eu não quero mais trabalhar em Mount Massive. Eu tenho sido enfermeiro a vida toda, mas eu nunca experimentei um nível tão consistente de sigilo e desrespeito. E ainda tenho suspeitas de que alguns dos pacientes podem estar sendo abusados. Eu conheço pessoalmente dois deles que foram levados para a enfermaria do porão e nunca voltaram. Se eu não receber uma resposta a este e-mail, eu serei forçado a me demitir. E possivelmente vou contactar a empresa. Muito obrigado, David Anapurna. Ok, então, Se ele vem atrás de mim até aqui, velho. Nossa, mas com certeza ele vai vir muito um grava pra cima. Tá chovendo. Ah, velho! Nossa, eu achei que tinha parado de gravar o áudio. Ah, acho que barulho isso, aí. Puta merda, acho que barulho, gente. Ai! Ai! Podia é vir atrás de mim, velho. Filho da mãe Tá, mas onde é que eu tenho que ir, velho? Essa aqui é a chave pra quê? Com certeza é pra além daquela porta lá Tá, eu já sei, onde, eu já sei o que eu tenho que fazer Nossa, mas ele vem direto em mim, velho Olha esse cara, mano Porque que parece que eu voltei pro... Eu voltei pro lugar? Eu peguei a chave? Ah, do elevador! O elevador precisava de uma chave! Nossa, mano, ele não vai estar lá embaixo, né? Por que que eu tenho que adivinhar as coisas? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Nada. A faca dele não ficou pra mim. Se ele tá vivo, né? Eu sei que você tá vivo, mano. só tá fingindo. Notas. A morte de Trigger. Ele não tá, ele não tá morto. Como fazer suco de Trigger? Passo um. Espremer. Hum. Tá sendo sarcástico, então a sanidade tá indo pro grande também, hein? Repórter. Tô te vendo. Mas eu não acho que ele tá morto, velho Esse é o problema Olha isso Olha isso, ele nem foi... Hum... Desconfie um pouco aí aqui Não dá de ir Também não Ok Tá luz aberta isso aqui não porque essa aqui não dá de abrir, tá? Eu vou voltar e ele não vai estar aqui quando eu voltar. Tô de olho, hein? a saída era pra baixo. Eu acho que era melhor ter ido pra cima, daí, é, eu acho que é pra baixo, é pra baixo aqui, isso aqui não abriu, e tem esse lugar aí, aqui tem muito cara de battery, só que tem esse lugar aqui também, ó. só que ali eu acho que é um lugar importante pra história, então eu acho que eu tenho que ir pra cima primeiro, se eu quiser... Vou explorar as outras coisas antes de ir pra continuar. Eu acho que tem que ir pra cima E eu espero que essa porta não abra. Ok, obrigado. Esse vídeo tá grande eu Achei que eu tinha visto uma beta Tá merda tem uns barulhos lá em cima hein? Ih Tá quebrado por quê? Aqui pode ser quebrado por quê? Como se um Chris Walker inv fosse invadir aquilo ali. God you ah, Padre Martin! Encontre o Padre Martin lá fora.